Sou o Rafael aqui do Posto Via Sul, gerente da Impacto Asfalto e do grupo da Imobiliária Rolândia. Sou Edilaine, gerente aqui da loja Varejo Mais de Rolândia. Olá pessoal, meu nome é Daiane, eu tô aqui para falar do Rodrigo e da Manchete do Povo. Meu nome é Ezequiel, é, proprietário da Academia Falcão. Olá, eu sou o Alisson, é, fui gerente é, da loja Vivo de Rolândia. É, eu Trabalhei em Rolândia numa loja de materiais elétricos.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 tive a oportunidade de firmar uma parceria com o Rodrigo, onde fizemos diversas lives.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 Onde ele apresenta os resultados alcançados da, da live, da divulgação. É, os lives, os vídeos, o feedback depois. Eu indico aí para você que está buscando. É, que a sua marca apareça aí no, no mercado de Rolândia é, e na nossa região também. Gente, eu recomendo, é um excelente profissional, é, realiza um trabalho fantástico e eu tenho certeza que quem contratar não vai se arrepender. Super indico o Rodrigo a, a todos e é muito bom. Gente, pode, pode estar aí presenciando o trabalho dele e com certeza também terão resultados positivos.